Quem é ele? <risos> Oi! Eu sou o Gabriel Jordan, do arroba.h.jtrd e no vídeo de hoje, estamos de volta com as resenhas. Hoje, eu pela primeira vez testo e resenho com vocês o pó translúcido glow de Louis Ancy. Eu nunca vi esse produto antes da minha vida, gente. Recentemente, eu tava fazendo comprinhas e esse produto que veio de brinde nelas. Ele é um pó translúcido que promete dar um efeito glow. Não sei se aqui dentro tem partículas de brilho ou se ele é um pó iluminador. Mas que não necessariamente tenha brilho, né, gente? Eu sei que eu tô ansioso pra testar. Faz muito! muito tempo que eu não faço uma resinha de pó com vocês, então hoje a gente vai botar no teste esse pózinho aqui da Luisance. Então, se você já quiser conferir como esse pó vai se comportar na minha pele, acompanhar a maquiagem que eu vou construir aqui hoje, e ouvir os meus comentários a respeito desse produto, já vai deixando o seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo e, claro, continue assistindo. então gente, vamos começar esse vídeo assim como vocês podem perceber, né? a minha pele tá sem absolutamente nada então antes da gente testar o pó translúcido do glow da Louis Anse, eu vou ter que fazer uma pele né gente, eu tô muito animada pra testar esse pó aqui eu nunca vi ninguém falar sobre ele, nunca vi ninguém usar não sabia que esse produto existia, gente então vamos lá, eu vou começar preparando a preparar minha pele usando o anti antipoluição de mislar que eu tô gostando bastante de usar ultimamente, vários serumzinhos da mislare da Max Love. tô testando vários e compartilhando todos com vocês aqui no canal e também lá no meu instagram, esse aqui que eu tô Usando tem gel hidratante com extrato de camomila, mas tô testando um montão de sérios ultimamente. Vocês querem que eu traga um vídeo aqui pro canal falando só sobre os meus produtos de preparação de pele, os que eu gosto, os que eu recomendo? Deixem aí nos comentários aí embaixo que eu quero saber. Vou aplicar o primer My Beautiful Moments da My Life porque eu quero estar com a pele preparadinha, né? Hoje. Pode ser que alguns de vocês fiquem perguntando, Jordan, mas hoje não é resenha, por que você que tá preparando a pele se você normalmente não faz uma preparação tão elaborada quando é resenha? Que a resenha de hoje não é de base, gente, é de pó. Então eu vou preparar minha pele normal e fazer ela até o momento de chegar no pó, como eu faria em qualquer outro dia. Nesse vídeo temos muitas novidades, gente. Tô captando esse vídeo aqui em 4K. Esse é o primeiro vídeo em 4K do canal. Me contem o que vocês acham. Se vocês acharam a qualidade de vídeo melhor, se vocês viram diferença, se vocês não viram diferença Eu sou muito nerd nesses termos de produção, gente. Então eu gosto muito do feedback de vocês, porque eu gosto muito de aumentar a qualidade dos vídeos aqui no canal Então me contem se vocês assistem vídeos em 4K em geral, ou se assistem só em Full HD, comentem tudo que vocês estão achando que eu tô interessadíssimo em saber tô aqui com a minha esponjinha e com a base da minha escolha gente, que é a BT Skin que é uma base que eu uso bastante, eu já sei exatamente como ela funciona vou dar um zoom em 4K ai, meu primeiro zoom em 4K, né meninas? aqui no canal não é sempre que eu faço isso, mas hoje deu vontade de fazer um contorno em creme né gente, Porque eu acho que a make de hoje não vai ser tão elaborada assim então eu vou fazer uma pele bem bonitinha, né eu vou usar o meu camuflagem pro da Miss Lari, né. e eu comprei recentemente esse diluidor aqui, que também é deles, né eu tava procurando da face beautiful mas não encontrei é a primeira vez que eu vou testar esse aqui né, pra pingar algumas gotinhas e fazer um contorno mais elaboradinho usando esse produto gente, eu cortei o meu cabelo recentemente né? acho que vocês perceberam e eu sinceramente tô amando eu amava meu cabelo longo mas eu também tava com muita saudade de usar meu cabelo mais curto eu acho a minha cara é o meu branding, né gente é a imagem aqui do canal como a maioria de vocês me conheceram foi com esse cabelo eu tava com muita, muita, muita saudade e tô bem feliz com ele é o meu corte de cabelo do cabelo original né, do Gabriel Jordan <risos> comentem aí o que vocês acharam do corte de cabelo talvez nos próximos meses eu já possa me vacinar e aí eu vou poder voltar a ficar cortando sempre no barbeiro igual eu fazia antigamente, que eu tava sempre com o meu fade na régua né meus amores, quem é que ama? Prontinho, gente. Já esfumei o corretivo em creme. Eu vou passar pro meu corretivo mais claro pra gente fazer uma iluminação. Sem surpresas e sem nada de especial. Hoje eu tô usando só produtos que eu já conheço, né? Corretivinho da Natura aqui. Porque, como é resenha, eu gosto de ter uma noção muito boa de quais produtos eu tô usando antes pra qualquer coisa diferente eu saber que é o produto que eu tô resenhando, né, gente? Sempre é bom fazer isso em resenhas. A pele de hoje, inclusive, vai ficar super elaborada, mas ela não vai ficar 100% de cobertura. O que, sinceramente, eu gosto, né? Porque hoje eu também também não quero pegar muito pesado nos olhos. Bom gente, com o corretivo espalhado a gente já vai pro tema principal desse vídeo, que é o tal do pó translúcido, glow da Luizanças. Será que esse pó tem brilho? Será que ele é só um pó iluminador? Não sei. Essa aqui é a embalagem, tá, gente? Eu sinceramente não sei se esse produto aqui é um lançamento. Nunca vi outra pessoa usando nem falando desse produto aqui. Mas tenho ele aqui em minhas mãos, vou testar com vocês aqui. Aqui na embalagem não tem nada de extraordinário, só fala que é para aplicar com esponja para pó facial, aplicando com suaves. Sobre a pele já preparada, e depois retirar qualquer possível excesso com um pincel. É isso! Essa é a embalagem, uma coisa assim mais minimalista não tem nada aqui em cima só tá escrito aqui pó translúcido glow, né, na frente embalagem bonitinha, gente! vem 12 gramas, né, que é bem comum pra pó vem um lacre... Ah, mas é um lacre cis ou não esse aqui, gente? como é que tira? Ai, meu Deus do céu! gente, ter unha é tudo, mas também... eu morro de medo de abrir com a ponta dos meus dedos que eu morro de medo de quebrar minha unha tirando esses lacres muito lacre, gente! Lacração! Entendeu? Lacrou aqui esse pó Ai, que ódio! Pronto! Venci o Lacrecis, gente! Eca! Agora tem adesivo no meu dedo enfim, né, meus amores? Vamos aqui aplicar o pózinho! E olha, gente, ele tem um glow sim! Ele tem umas leves partículas de brilho meio branquinhas, meio prateadas. Não sei se vocês vão pegar, mas eu tô gravando em 4K esse vídeo. Vou dar um super zoom! E eu acho que vocês vão conseguir enxergar! Deixa eu ligar o flash do iPhone no pó pra vocês verem. estão vendo os brilhos? Muito brilho, gente! Que vontade de espirrar com esse pó, socorro! tá, passei uma hora falando já depois de polir o corretivo eu vou tirar qualquer vinco primeiro, né gente que também não dá de passar um pó em cima de um corretivo todo cagado e querer que o pó funcione, né vamos lá, vou pegar aqui com a esponjinha igual a embalagem mandou, né e se não tivesse mandado eu ia aplicar do mesmo jeito pressionando levemente que nem eles falaram pra fazer e gente, definitivamente esse pó tem glow assim como o nome disse eu vou... nossa, parece que eu tô com a barba de papai noel um cavanhaque assim, de papai noel não é o que eu vou Enfim, gente Eu vou passar esse pó apenas nos pontos altos do meu rosto, tá? Nos pontos em que eu realmente quero aquele glow a mais Eu não vou salar completamente igual às vezes eu faço E gente, desse pó aqui eu acho que é isso que eu vou usar Sendo bem sincero Não acho nem que eu vou precisar tirar o excesso do pó com um pincel Porque ele não ficou tanto excesso assim, olha Eu tô virando o meu rosto Eu espero de verdade que vocês consigam ver os brilhinhos que eu tô vendo aqui, gente Definitivamente não é um brilho muito exagerado é um glitter bem, bem, bem fininho talvez se os brilhos fossem maiores eu não gostaria desse pó mas como é bem fininho eu acho que não ficou estranho na minha pele na verdade, eu acho até que ficou bem bonito, sabia? dependendo da proposta da make eu acho que super rola e super funciona nossa, a voz dando aquela desafinada, né gente? virando adolescente, quem foi que amou? enfim, né meus amores gente, eu comprei um pincel recentemente inclusive nas mesmas compras das quais esse pó aqui veio de brinde que é o A07 da Macrilan, que ele tem essa pontinha mais assim e eu queria muito Fazer o meu contorno com ele hoje, né? Aqui com vocês. Vou usar essa paletinha. Toda empoeirada da Belly Angel que eu não uso faz é tempo, que tem esse tonzinho de contorno mais leve. Porque eu já fiz uma base mais pesada, né? Com contorno em creme da Meslar, então não precisa de tanta coisa assim de pó hoje. É só para dar uma salada mesmo nas áreas em que eu não apliquei esse pó iluminador glow. Gente, eu já testei alguns pós com partículas de brilho. Dependendo da proposta, pode sim ficar muito bonito. Eu acho que o único pó com brilho que eu já testei que eu não gostei para uso casual, né? De make social e etc. Foi um da Play. Boy, que eu testei há muito tempo atrás Inclusive eu tenho ele até hoje Que é esse aqui, gente Ele é muito rosado E as partículas de glitter dele são gigantes Mas eu ainda mantenho Porque eu uso ele bastante em maquiagem artística Mas hoje eu tô testando esse aqui da Luisance Numa make social, né Eu acho que vai rolar Mas assim, né, gente Óbvio, assim, como literalmente toda maquiagem Toda e qualquer coisa no mundo Não é todo mundo que vai gostar de um pó com brilho Tem gente que, inclusive, compra os pós mais mates Que encontra todas as vezes eu dependo do meu mood, sabe? depende do meu humor no dia se eu quero uma make mais glow, se eu quero uma make mais matte eu tô sempre variando tudo, gente eu também trabalho testando maquiagem, né? se eu só gostasse da mesma coisa, ia ser muito chato gente. falou aqui todo vídeo, usa a base da Bruna Tavares o corretivo da Natura e o pó da Playboy quem foi que amou? Ai, gente, os negócios funcionam e são bons, né? Fazer o quê? Gente, tô gostando demais desse pincel da Macrilan. Tô aumentando cada vez mais a minha coleção de pincéis e tem cada vez mais Macrilan por aqui. Tô me achando muito bonito hoje, gente. Não sei o que é, se é essa maquiagem, se é essa câmera em 4K aqui, enfim. Vou fazer um look nos meus olhos bem simples, tá, gente? Eu não vou nem mostrar pra vocês porque eu literalmente só vou passar uma sombrinha dourada aqui no canto interno e fazer um delineado marrom e <risos> besteira mesmo. Então, já já eu volto. Gente, fiz os olhos. Nós dei uma pausa pra lanchar. Tem mais ou menos uma hora que eu fiz a maquiagem. Olha só como é que tá. Pode tá segurando bem, né? Ele tem brilho, óbvio, né? Desde sempre. Mas tô achando bonito. Demais mesmo. Tipo, como a minha pele tá. Bem satisfeito ainda. Ainda nem voltei a gravar, porque eu tô fazendo uma pausa aqui pra o um lanchinho, né, meninos? Ai, gente. Inclusive, tô gostando desse setup. Vou usar esse batom aqui, entendeu? Da My Life na cor 4. Ai, o salar vai cair. Mas eu tô ocupada Quem foi que amou? E eu também vou usar, gente. O BT Plump de Bruna Tavares. Ai,. Quem inventa, né, o vamos aqui pra gravar um negócio no meio do vídeo do YouTube. Eu amo esse gloss, e essa aqui é a minha cor favorita dele. Olha só, esse aqui é o resultado, né, meninas? E eu estou o quê? Linda! Agora chega de ficar gravando coisa por iPhone, né, gente? Que eu, eu sou profissional, entendeu? Isso aqui tá muito amador. Vou voltar pra minha câmera. Bom, gente, voltei, né? Fiz uns olhos bem simples, porém bem bonitos inclusive mais simples do que eu tinha prometido pra vocês, né? Falei que ia fazer um negócio marrom e dourado, fiz só marrom! Coloquei um delineado, né, gente? Uns meios cílios aqui pra dar aquele flare mais no look que vocês sabem que eu tô gostando ultimamente! Já tem um bom tempo que eu falei com vocês desde a última vez a minha pele já tá até com um brilhinho extra e tal eu passei bem pouco pó, assim como vocês viram inclusive vou aplicar mais já já! Mas é assim que minha pele tá! Eu confesso que eu tô achando esse pó muito mais bonito do que eu achei que ele seria, tá? Ele deixa a pele selada, porém sem ser aquele efeito seco, esturricado eu tenho um oposto desse pó aqui, inclusive, gente que é esse aqui da Dylos vocês querem resenha desse aqui? que eu tenho muita coisa pra falar desse pó, viu, minha filha? mas enfim, tem mais ou menos uma hora que eu comecei a fazer essa pele mas pra finalizar, eu vou retocar um pouquinho do pó, tá? vocês viram que eu apliquei bem pouco tanto que eu nem cheguei a varrer excesso, não apliquei bruma e nem nada ó, vou pegar só o excesso do que já tava aqui em cima nesse pincelzinho aqui, que também é novo, é o BT06 de Macrylan Novo pra mim, né? que eu comprei agora e vou dar um retoque nas áreas centrais do meu rosto isso aqui já vai finalizar a make, tá, gente? não tem muito mais o que fazer aqui hoje porque eu quero uma make bem simples, vou usar por algumas horas fazer um teste de uso com vocês durante o dia, e assim, gente falando sobre o dosador, que é um ponto que eu nem cheguei a tocar sobre esse pó o dosador dele é muito aberto muito bom, muito prático, sai muito pó de uma vez, mas se você for desastrada já saiba disso, viu? pra tomar cuidado com o negócio, e é isso, gente essa aqui é a quantidade extra de pó que eu vou aplicar que é o que eu normalmente aplicaria de outros pós nossa, esse pó me dá uma vontadezinha de espirrar, mas não é tipo uma alergia ou incômoda porque ele é muito fininho e ele voa muito fácil, sabe? Tipo aquele pó da Ruby Rose, também acontece isso comigo não é que me irrita ou que me dá alergia é que é tão fino que voa no ar e eu fico respirando o um negócio, gente, não sei explicar E no mais é isso, gente! No restante do meu dia eu vou tirar algumas só... So... Meu Deus, eu não passei blush! Corta, corta, corta, corta tudo, chega! Gente, deixa eu cortar esse vídeo aqui pra não me estender muito fazendo a maquiagem prontinho, gente. apliquei um pouquinho de blush não vou usar nenhum tipo de iluminador porque eu quero conferir se meu rosto vai ficar brilhoso ou mais iluminado no decorrer do dia né? o meu rosto ele tá com um pouco de iluminação cadê o foco? cadê o foco? que nesse 4k aqui é tudo diferente, gente pronto, meu rosto tá brilhando um pouquinho por causa das partículas de brilho do pó, né que o pó é glow mas eu tô achando um brilho bem bonito ainda não vou aplicar iluminador pra vocês terem uma noção de quanto a mais a oleosidade natural da minha pele vai passar por esse pó se vai separar minha maquiagem, se vai segurar direitinho e tal então é isso, vou editar esse vídeo mesmo aqui agora que vocês estão assistindo vou tirar algumas fotos hoje ainda e vou acompanhando vocês durante o dia gravando pelo meu iPhone, tá? pra vocês irem vendo como é que as coisas vão ficando no dia no fim da noite eu volto aqui no estúdio e gravo a finalização desse vídeo pra vocês, combinado? Olha só, take direto da frontal do iPhone que eu sei que vocês gostam de ver, né como é que fica pelo celular aqui eu acabei de terminar de gravar o take interior então não adiantou nada, tipo, não adiantou muito tempo minha pele tá com esse brilho do pó que eu sinceramente tô achando sensacional dá um efeito mais natural pra pele, gente no mais é isso, volto a falar com vocês muito em breve um beijo vou editar esse vídeo logo aqui, gente que eu tenho muita coisa pra fazer hoje ainda <risos> Olha só, gente, alguns minutos se passaram. Tô aqui na minha garagem, tá? Desculpem qualquer barulho. Mas na luz do sol, o efeito também tá bem bonito. Na luz do sol, inclusive, fica muito mais bonito o efeito. Porque dá de perceber muito mais o brilho. Gostando demais até o momento, gente. Atualizo vocês depois. Gente, no momento são 19 horas. Estou aqui no meu quarto, dei uma editada, olha. Como vocês podem ver, com ela um pouquinho de brilho, eu sinto que, que tá marcando, olha. Na linha do sorriso, o que com outros pós não necessariamente acontece. Então gente, a bateria do meu telefone morreu Mas como eu ia dizendo Devem ser mais ou menos agora umas 19 horas e 40 minutos Já tem algumas horas que eu tô usando esse pó Vocês conseguem ver que tem mais brilho se formando Em volta do meu rosto E sinceramente, eu não tô chateado com isso Eu tô achando que tá uma pele bem, bem, bem bonita ainda Deixa eu me aproximar mais aqui da luz Pra vocês verem melhor Gente, eu acho que esse pó aqui não vai ser o cup of tea Não vai ser tipo assim, o pó favorito de muita gente Porque a maioria das pessoas preferem pó mate Mas eu que gosto de usar testar na make, tô sinceramente muito feliz com essa pele, eu sinceramente usaria ela, e eu não tava esperando gostar desse pó, gente, de verdade eu tô surpreendido, fui pego de surpresa, porque tô gostando bastante, já tô planejando outros usos pra ele, ó, aqui não tá segurando tão bem a base, mas assim, no visual assim, do glow, eu tô gostando gente, no momento são 950 esse aqui é o estado da minha maquiagem agora, tem bem mais brilho assim, como vocês podem conferir principalmente nessa região central aqui do o meu rosto, né, gente Até o último update eu tava achando tudo bem Bem, bem bonito, agora eu acho que já tá um Brilho um pouco excessivo, né, eu já retocaria Com um pó matte mesmo, sem ser Esse pó glow, pelo menos nas regiões Centrais, mas nessa parte aqui em volta Do meu rosto, eu confesso que eu ainda tô achando A minha maquiagem muito, muito, muito Bonita, eu retocaria mais aqui nas laterais Do nariz e no centro do rosto mesmo O resto eu deixaria tudo igual O pó não segurou tanto assim a base, né Como geralmente outros pós seguram E deu uma leve marcada nos sulcos nasogênios nessa né? linha aqui do sorriso mas é isso gente esse provavelmente vai ser o último update que eu vou dar pra vocês aqui pelo iphone logo em breve eu volto lá pra minha câmera pra me despedir de vocês e já editei a maior parte desse vídeo aqui também e até o momento minha pele tá assim se eu estivesse na rua eu confesso que ainda não ia estar tá tão incomodada assim mas se eu estivesse em casa antes de sair né provavelmente eu retocaria aqui as áreas centrais assim como eu já falei pra vocês então é isso vejo vocês pra finalizar o vídeo então, gente, eu tô de volta já pra sessão final desse vídeo, onde eu vou contar pra vocês a minha experiência e as minhas considerações finais sobre o pó translúcido Glow de Luisance. São exatamente 22 horas e 45 minutos, tem mais ou menos umas 9 horas, já quase 10 horas que eu tô usando essa maquiagem aqui com vocês, né? Comecei a me maquiar, se eu não me engano, às 15 horas. E, gente, esse aqui é o estado atual da minha maquiagem. Definitivamente, a minha maquiagem tem muito brilho, muito mais do que quando eu terminei de me maquiar. Eu eu sinto que meu rosto tá com um acúmulo de oleosidade aqui nas regiões centrais tá começando aqui na testa ainda mas de sinal de uso mesmo, sério mesmo, o que eu enxergo? são esses vincos aqui nos sulcos nasogenianos que eu já havia falado pra vocês anteriormente e só gente, eu não enxergo nenhum tipo de separação na minha maquiagem eu acho que na verdade esse pó aqui, apesar de não ter feito o melhor trabalho segurando a minha maquiagem ele envelheceu, né ele vestiu durante as horas de uma forma bem bonita ele ele não ficou feio, ele não separou ele não ressecou nenhuma área do meu rosto definitivamente esse aqui não é o pó mais durável que eu já testei, eu não esperava isso dele, né falando de durabilidade mas ele é um pó que no geral é muito bonito, gente inclusive eu tô com medo de vocês não conseguirem captar o brilho direto no pó, né agora no meu rosto vocês conseguem captar, óbvio mas tô falando tipo o brilho que tem na própria fórmula dele falando sobre a embalagem de verdade eu achei a embalagem bem standard, sabe não tem absolutamente nada de especial nesse container. Mas pra mim um problema mesmo. Essa caixa... se eu visse isso aqui embalado numa loja, eu definitivamente não teria comprado se eu tivesse visto, sendo bem honesto. Eu achei essa embalagem aqui nada a ver. Tipo, eu achei feia mesmo. vou falar com as minhas palavras honestas. E é um pó maravilhoso que eu não teria testado se dependesse de mim de me cativar por uma embalagem dessas e testar, sabe? É uma embalagem muito feia que não me chamaria atenção e que na verdade é um produto super interessante, que me chamou super atenção, que virou uma resenha aqui do canal que definitivamente eu vou continuar usando. Agora que vocês viram como essa maquiagem aqui ficou sem retoque, né, durante essas 10 horas, eu vou mostrar pra vocês o que eu faria, né? Inclusive com o mesmo pó, tá? O Translúcido Glow mesmo, da Luisance. Pegaria um pouquinho, tiraria o excesso e aplicaria aqui nas áreas centrais do rosto. Ele tem brilho, mas não é um brilho que parece uma oleosidade. É um brilho. Brilho mesmo, sabe? É tipo um glitter finíssimo. Muito, muito, muito, muito bonito. Olha só, apliquei só aqui no centro, abaixo dos olhos, nem no resto do rosto, nem na testa, nem em outro lugar nenhum. E, sinceramente, a maquiagem que tava uma nota 7 enquanto tava oleosa já voltou a ficar uma nota 10 pra mim, mesmo depois de todas essas horas. Eu estou muitíssimo feliz de ter descoberto esse produto. Eu definitivamente compraria ele, né? Já que esse aqui foi um brinde, né? E, gente, conferindo aqui na internet, eu tô encontrando esse pó aqui numa faixa de preço de 20, 20 4, 25 reais mais ou menos, dependendo do site E definitivamente, se fosse pra usar esse pó aqui Eu acho que eu usaria um pó translúcido convencional Pra selar a maquiagem nas áreas principais Mas definitivamente eu viria com um pincelzinho de pó Passando esse pó translúcido glow aqui por cima Só pra dar esse brilho bonito pra minha pele Usaria sim novamente esse pó aqui sozinho Se eu soubesse que eu não precisaria passar várias e várias horas Como por exemplo, numa resenha que eu tô gravando aqui pra vocês Ou num evento, né? Se tivessem eventos pra gente ir Quer dizer, até tem Clandestino, mas eu não ando nessas coisas porque eu tenho responsabilidade, né, gente? Eu não vou me matar e matar os outros juntos. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né, gente? Esse pó tá aprovado sim na minha parte. Luiz lance por favor, vamos divulgar esse negócio, tá? Porque eu não sabia que esse produto existia e, por gentileza, vamos mudar a embalagem que... é não vou nem reclamar do container em si, porque apesar de simples não é feio agora esse encarte aqui, gente, pelo amor de deus você não diria que um produto tão interessante quanto esse teria um encarte desse, né Luizance? mas tirando o encarte feio, esse produto aqui na minha opinião está aprovadíssimo continuarei usando e tô feliz e surpreso mesmo com o desempenho desse pó porque eu não esperava gostar dele tanto assim quanto eu gostei no vídeo de hoje então é isso gente, essa foi a minha experiência, a minha resenha e as minhas considerações a resta efeito do pó translúcido Glow de Luisance. E eu quero saber aí de você, né? Você já testou o pó translúcido Glow da Luisance? Você gostou dele? Você se incomodou que ele não segura tanto assim a oleosidade? Ou você se importa mais com o efeito e achou bonito mesmo assim? Comenta aí todas as suas opiniões, que eu quero muito ler e eu tenho certeza que quem estiver assistindo esse vídeo vai achar a sua opinião muito útil. Se você gostou dessa resenha, avalie ela aí embaixo deixando o seu like. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo aqui no meu canal tem várias resenhas e tutoriais de maquiagem também tem muitos vídeos de comprinhas, tanto de make quanto comprinhas de unha tem vários vídeos incríveis de beleza aqui no meu canal então vai correndo se inscrever e conferindo os vídeos que eu tenho certeza que você vai amar vai amar não somente os conteúdos aqui do youtube, como também no meu instagram, twitter e tiktok nas minhas redes sociais eu posto vários conteúdos extra que nem sempre chegam aqui no youtube então se você quiser conferir todas as minhas makes, todas as minhas unhas, todos os meus vídeos, challenges, reels, tiktoks confira as minhas redes sociais, todas em não se esqueça de compartilhar esse vídeo e o canal com os seus amigos Vai que tem um amigo ou amiga sua procurando um pó, né? uma maquiagem Alguma dica de make, de unha Compartilha o canal com eles que eu tenho certeza que eles vão ficar super felizes Com tudo isso dito, eu acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo Eu sou Gabriel Jordan, muito obrigada por assistir E esse foi o vídeo de hoje See you!